Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo esse tutorial que eu já tô devendo para vocês, ó, muito tempo, tá? um grande é oh meu Deus, tem um tutorial velho do começo do canal, né? Meio zoado, meio jegue aí, né? Então, vou fazer um tutorial novo aí, tá? Para você poder tocar essa música aqui, ok? Bom, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar aquele like, tá? De se inscrever no canal e também dar uma olhada aí nos meus links dos cursos aí, tá bom? Que a forma que você tem para me ajudar é essa, tá? adquirindo um dos meus cursos. Bom, é, cifra na descrição, música em Sol maior, tá? A cifra que tá na descrição aí é nova também, acabei de fazer, tá? E aí eu vou passar aqui alguns detalhes, algumas coisas que eu não passei anteriormente. Vamos lá? Bom, introdução da música são os acordes. Sol, tá? Aí depois vai ter Ré com Fá sustenido, você pode fazer aqui eu pode fazer aqui. Sei lá, pode fazer aqui também Vai depender do que você quiser fazer aí, tá bom? Mi menor Dó Ré E sol E aí finaliza num dó com baixo em ré, né? Pra fazer o... Beleza? É isso aí, tá? A introdução Eu fiz aqui uma mão esquerda aqui Não sei se vocês vão querer pegar que é aqui, ó. quando você faz a melodia, ó. Tá vendo? Tira até o pedal susten ó. É o, é o baixo oitavado. E aí você pega a nona, pelo menos. Não precisa nem vir até a terça. Então você faz, ó. Tá? Depois eu dou uma facilitada. Então, o, o sol eu vou fazer o dedilhado aqui, ó. Beleza? Ó o Dó Ó o Ré Você pode fazer aqui ou aqui, né? Ó. Não tem certo e errado, tá? Ó É que eu acho que pra muita gente vai ficar difícil, tá? Vou fazer mais uma vez, depois vou dar uma facilitada. E finaliza aqui, ó Pra cair no Sol, tá? Agora vamos dar uma facilitada, né? A melodia vai ser a mesma Você vai fazer aqui a mão esquerda Você pode fazer só tônico quinto ó Beleza? Ó, mais fácil, né? Do vídeo, que senão esse tutorial vai ficar muito longo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? É, e aí depois você vai dando uma olhada, tá? Terminou aqui, ó. Aí você vai fazer aqui, aqui não tem como escapar, ó. Você vai fazer esse baixo aqui, vai fazer, ó. Aí vem com um grande, ó. Oh, meu Deus, beleza. Sol. Cantarei, Ré com Fá sustenido, pode ser aqui ou aqui, tá? Ó, tá? Ó, com grande é oh meu Deus? Cantarei, beleza? Mi menor, quão grande é oh meu Deus? Todos ão, tá? O Ré no ão de ver, Dó, tá? Deixa eu ver, quão grande, Ré. É o meu Deus, sol. Aí de novo aquela ideia, ó. Beleza? Até aqui, tá? O dedilhado você vai fazer o mais simples possível, ó. Aquela passagem, ó. beleza? Tá bom? Então, dedilhado mais simples possível, tá? E agora vamos pegar o resto da letra com esplendor de um rei. Aí você vai jogar o ré com fá aqui, ó. Vai cair no Mi menor em majestade e luz. Faz a terra se alegrar. Aqui tem um Paranauê. Faz a terra se alegrar e faz, ó. tá Eu escrevi esse acorde aqui, só que rola uma frase aqui na música. Eu vou passar pra vocês pra não ficar fora de contexto, tá? Deixa eu ver onde que tá a letra. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se Faz, ó. Beleza? Tá? De novo, ó. Deixa eu ver a letra em majestade e luz ó, aqui ó faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar ele é tá vendo? então, ó, isso aqui é o seguinte faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar ó pegou? isso aqui é basicamente um ré com baixo em dó, tá? Só que aí tem essa frase, né? Beleza? É isso, tá? Então, ó, de novo, faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Tá? Não vai pro Ré, beleza? Continuando, ele é a própria luz Aí, Ré que faz o Tá? Cadê a letra? E as trevas vão fugir Tremer com sua voz, dó. Tremer com sua voz de novo. Quão grande. É... Aí vai ser o quão grande é meu Deus igual a introdução, né, meu Deus? Todos. É, ah, cadê? Cantarei. Olha eu viajando na letra. Quão grande é o meu Deus e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aí vai vir de novo. Ok, agora vai vir a parte do por gerações, tá? Bom, antes da gente ir pra essa parte, não esqueça aí de dar uma olhada aí na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado aí, tem o link dos meus cursos, curso de teclado online. Além de ter, você vai ter, né? Além de ter, né? Você vai ter mais de 40 horas de conteúdo, tá? E vai ter o meu suporte via WhatsApp, e eu falei no vídeo de ontem sobre a ideia de criar uma comunidade no Telegram para você postar o seu desenvolvimento, muitos alunos curtiram isso, tá? Então eu vou estar tá criando essa comunidade em breve, e você vai poder fazer parte, ok? Não apenas para tirar sua dúvida comigo no WhatsApp, mas também para compartilhar a sua evolução com outros alunos ali dentro daquela comunidade. Se você quer fazer parte dessa comunidade, o link está aí, tá? Entra lá e se matricula, e se você... Não quer, não tem condições e tudo mais Eu tenho um curso também chamado Teclado Expresso, tá? Bem baratinho Tenho certeza que é menos do que uma pizza Aí na tua cidade, beleza? Bom, vamos continuar então, tá? Onde que eu parei? Por gerações Ele é Vai ser assim, ó Sol, por gerações ele é Beleza? Fá sustenido. E a, a, a... Cadê? Me perdi, aqui Por gerações ele é Rec fastenido. O tempo está em tuas mãos Mi menor Começo e Esse aqui tem, tá? Um Mi menor com baixo em Ré, ok? É, apesar que nem precisa fazer, né? Mas beleza, tá? Essa parte aqui, normalmente você não precisa fazer esse Ré Dá pra fazer sem, sem ele, fica, ó Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos Começo e o fim Aí de boa. Começo e o fim. Mesma frase da outra parte. Ó. Beleza? Então, ó, por gerações ele é. O tempo está em suas mãos. Começo e o fim. Começo e o fim. Tá? Vai ficar bonitão, aí Na hora que você tocar. Três se formam em um. Leão, cordeiro e leão, mesma ideia. Quão grande, aí a gente vai continuar aqui a repetição do quão grande é meu Deus, né? Lembra que a cifra tá na descrição aí, tá? E aí, ó, continuando: ó, quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, mesma coisa, né? Quão grande é o meu Deus, tá? Aí de novo sobre todo o nome é o seu aqui gente ó eu vou passar duas situações tá você vai escolher eu não vou colocar esse acorde na cifra eu vou passar só aqui beleza porque vai ficar opcional na música eles fazem assim ó sobre todo, todo nome é o seu aí tu, tu, tu, tu. joga esse acorde aqui tu és digno tá então assim, esse acorde, pra muita gente ele, ele vai ficar difícil, tá? O que tá na música, tá? Esse acorde aqui, ó. Vai, sobre para. E dá no contra, ó. Tudo. Então, assim, eu achei um pouco puxado, tá? Pra passar pra vocês. Eu vou mostrar o acorde. Quem quiser tocar, toca, vai dar certo, tá? Quem não quiser, é só não fazer, ó. Sobre fiz, ó, tu és digno, viu? Vai tranquilo, tá? É, então, vamos lá, esse acorde é um Si, ó, com um sétima, quinta aumentada e nona aumentada, tá? Aí ele tá aparecendo só sétima e nona aumentada, porque esse A, o G aí já é quinta aumentada, tá? Diz que é um, um acorde aumentado, ó, então, dá uma olhada nele aí com calma, eu vou segurar, um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, né? Pausou o vídeo, anota o acorde, beleza? Mas aí saiu o acorde, tá? É... Cai no Mi menor, então ó, vamos lá. Sobre todo, nome é o teu, não vou fazer o acorde agora. Tu és digno do louvor, beleza? Dó, eu cantarei. Ré com um grande. É o meu Deus. Sol e vai subir de tom e vai fazer aqui ó, é o meu Deus tá pega aí ó a visão aí é... eu escrevi na cifra meu mi bemol com ré bemol e aí tá parecendo dó sustenido mas eu vou ter que falar aqui que é bemol porque senão vai dar problema depois tá então ó é... vai ser aqui ó um mi bemol tá tá vendo aqui ó isso aqui é um, um Dó sustenido, né? Um Ré bemol, ó. Tá? Como se fosse aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Só que eu tô fazendo aqui, ó. Que é a subida de tom, tá? Então, vamos lá, ó. Cantarei quão grande, ó oh, meu Deus. Ó, vai fazer aqui, ó. Literalmente, ó. Um, dois, três, quatro. Subiu o tom, você viu? Quão grande. Lá bemol, tá? E aí tá aparecendo o um Sol sustenido, né? É É o meu Deus. Cantarei Tá vendo aqui? É um Mi bemol com baixo em Sol, né? Esqueci de mudar aí no programa, aí, né? Acho que é melhor mudar, né? Porque aí fica mais fácil, né? Dá um minutinho pra mim. Pronto, mudei. Vamos lá. Vamos voltar. Com grande, oh meu Deus. Agora vai dar certo, ó. Viu? Mi bemol. Vai pra Lá bemol. Com grande, oh meu Deus. Cantarei vendo? Mi bemol com baixo em sol. Com grande Fá menor. É o meu Deus. Cantarei. Ih, cara. Todos hão de ver. <risos> Me perdi todinho. Com <risos> grande Lá bemol. É o meu Deus. Mi bemol com sol. Cantarei. Com grande Fá menor. É o meu Deus. E todos hão de ver. Ré bemol Quão grande Aqui, ó, vocês vão fazer aqui, ó grande. Aí vem pra cá, ó. É o meu Deus Aí pra voltar, vocês vão fazer sempre isso aqui, ó E pra terminar, vocês vão acabar aqui no Lá bemol, tá? Então, ó, todos vão de ver Quão grande é o meu Deus Beleza? Ai, meu Deus, tem que fazer essas presepadas bem na hora que eu tô gravando o vídeo, né? É que não tem script não, tá? Que vai, vai de cabeça mesmo na hora, né? Errar, errou. Aí eu vou falar igual um cantor que eu gosto, né? Foi assistir um show dele e ele disse assim, ó, faz tempo que a gente não toca, tá? E, e a gente, pode ser que a gente erre e a gente vai errar, tá? E se errar, errou. Então, o cara bom, hein? O cara toca muito, falou isso. Imagina eu, né? Peba, né? <risos> tá bom? Tá bom? Gente, é isso aí, tá? Um abraço pra vocês. É, eu tava devendo esse tutorial, tá? E alguém comentou num vídeo meu velho aí, tá? Eu tenho um vídeo velho aí dessa música aí. E a pessoa comentou lá. Aí eu li, comentário. Eu falei, gente do céu, aquele vídeo tá uma porcaria. É melhor eu fazer outro, tá? E aí, tô aqui pagando minha dívida aqui, tá? E tem mais um monte de vídeo aí pra eu refazer no canal. Eu vou tentar ir refazendo eles aos poucos, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Até o nosso próximo vídeo, tá? E é isso aí. Um abraço. Tchau.